senhores, depois de termos feito uma análise criteriosa das nossas referências, agora vamos então colocar a mão na massa para praticarmos todo o processo de desenho da nossa referência. E vamos então desenvolver o nosso projeto usando o software Revit. Aqui ele já está, já está aberto, mas como vocês perceberam né, nós vamos entrar aqui nesta aba e voltar no menu iniciado do nosso Revit, do nosso e agora vamos então abrir um novo arquivo, portanto, ao abrirmos o um novo arquivo, acontece aqui algo bem especial, nós já temos o template do curso, que já, já aparece de antemão, por que, que ele já aparece de antemão, se nós temos ainda outros templates dentro do dentro do nosso modelo, dentro do nosso arquivo, dentro do nosso Revit. Mas já aparece aqui direto porque nós fizemos aqui uma configuração super especial que eu vou mostrar logo no início da nossa, da nossa aula. Portanto, vamos dar aqui OK e automaticamente o Revit vai abrir a interface mais especialmente o template que nós acabamos de selecionar. Portanto, Já selecionado o template, aqui está o nosso, o nosso modelo aberto do Revit. E vamos aqui selecionar o um TR, vamos aqui apagar essas linhas de referência e vou mostrar a vocês vou mostrar a vocês como nós fizemos para então termos o um modelo do template do curso de antemão na apresentação do nosso Revit. Portanto, para tal, a gente se vê aqui em arquivos e em opções. É muito simples, dê uma olhadinha nessa aula aqui abaixo A aula sobre a apresentação do 5 Eu dou um vislumbrezinho de, de, de, né? dessa habita E das configurações da mesma Podes também dar aí uma olhadinha e vais perceber como de facto o processo todo funciona Portanto, locais e arquivos é aqui o nosso, o, nosso, o nosso ponto chave O que vai acontecer é o quê? Aqui locais e arquivos, quer dizer, modelos de projeto. Os modelos são exibidos em uma lista quando você cria um novo projeto É aquilo que aconteceu lá atrás Agora. Nessa setinha, né, quer dizer adicionar valor, nós vamos, podemos adicionar um novo template. Se você já criou um template e nós temos aqui alguns templates já, já desenvolvidos, dentro de eles tem elétrica e, e as Project, podemos procurar dentro do nosso documentos o arquivo guardado do template. Portanto, aqui temos, temos o template, temos aqui curso anteprojeto e aqui está o template. Só fizemos a seleção ali. E posteriormente, após selecionarmos eu aqui o meu selecionado, você pode fazer aí né, o teu. Após utilizarmos, podemos clicar sobre o modelo e criar aqui o né, um nível de prioridade do mesmo. Portanto, você vai perceber que, por exemplo, este modelo de mecânica, nós já lhe colocamos no nível de prioridade bastante favorável como segundo. Então, Quando você abrir lá um novo modelo, vai aparecer nas listas em segundo lugar depois do template do curso. É isso mesmo. Portanto, em geral, é isso. Agora, uh, vamos desse segmento a nossa referência. Podemos aqui criar dois paradigmas bem especiais. O primeiro paradigma é, vamos ter que criar a planta do zero. Mas, eu já fiz essa criação desta planta num vídeo que vai passar aqui também nessa série. aonde eu mostro em desenho, passo a passo, de como a planta foi desenhada. Temos dois aspectos aqui. O primeiro aspecto podia ser importar o esboço da planta para o Hefty em imagem, ou mesmo desenhamos tudo na mão. Mas como essa é uma residência bastante simples, podemos sim desenhar tudo na mão permitir que o processo do mesmo seja bastante favorável. Vamos aqui agora já criar algumas linhas. Eu gosto sempre de começar por linhas, linhas, guias, para depois permitirmos fazermos o um ronde de, de paredes para o nosso muda. Vamos aqui utilizar o menu. Anoteixo, e linhas de detalhe, utilizando a linha de detalhe vamos aqui traçar mais ou menos como fica a nossa, a nossa planta, a nossa planta tem mais ou menos esse, esse aspecto, vamos ter aqui essencialmente uh, uma linha que vai simbolizar o um dormitório, fechamos aqui, depois uh, vocês vão ter um espaçozinho aqui que vai ser de luz, uh, vocês também vão ter essa linha que vai dar continuidade até aqui, aqui, vamos diminuir aqui o, o tamanho, uh, vamos fechar um bocadinho aqui a zona da cozinha, vamos deixar aqui atrás uma zona que vai ser uma zona de uh, serviço, de forma direta, assim essencialmente temos o nosso a nossa ideia do nosso projeto, agora importa de facto, fazemos, uh, fazemos um deslubro, importa de facto, né? agora damos uma atenção especial para as medidas. Observe um interessante, ao clicarmos aqui, né, você vai ter algumas dimensões, aqui também, aqui, aqui, você vai ter, você vai ter algumas dimensões, aqui tem 3,20, tá boa, boa medida, aqui tem 1,30, também tá boa medida, aqui tem 2,90, boa medida, aqui tem 1,40 e aqui em cima você tem 2,80 e 2,80, faltou-nos essa medida aqui que vai nos dar 90 essa pode ir até 2 até 1,20 e 20 aqui está aqui nós temos o nosso, nosso modelo de projeto já minimamente alinhado aqui não tem 12 80 podemos acrescentá-lo e nos vemos até 3 metros certo uh, já temos 3 metros agora a própria casa de banho vai ficar em 2 metros e 10 está muito favorável vamos ainda olhar aqui o que é que nos dá Referentemente a, ao espaço, ao pequeno corredor, podemos diminuir para passar para 1 metro. Muito bom. Sim, está favorável 1 metro, mas pode ser 1,20m. Para passar a 1,80m. Está bastante favorável. Agora, já nós falamos lá atrás sobre o menu. Né, o, o painel arquitetura, e nós vimos que nesse painel de arquitetura você encontra um leque de ferramentas que você pode desenvolver, especialmente a arquitetura. E nesse painel que vamos agora é entrar e esmiuçar cada uma das suas ferramentas para então que você compreenda como podes usá-las efetivamente para os seus visites. Então, é, nada mais nada menos do que usamos a primeira configuração que vai ser paredes, ok? Ah, a aba parede tem uma setinha. Essa setinha nos permite vislumbrar todas as paredes. E a primeira parede simples é a parede arquitetônica. Mas você pode também desenvolver uma parede estrutural e uma parede por face. Ok? E essa é muito mais utilizada com a modelo de massa. Ok? Agora, a parede arquitetônica é a que nós vamos desenvolver. Deixa-me aqui, deixa aqui minimizar a nossa, a nossa referência para que não nos atrapalhe aqui no nosso processo. Portanto, ao clicarmos sobre a parede, que a parede também é uma família dentro do Revit, e a mesma pode ser editada utilizando aqui no menu propriedades editar tipo. Dentro da edição tipo, você vai encontrar um leque de configurações da parede, dentre elas a descrição da parede. Essa parede especialmente é uma parede de argamassa, mais pintura branca, essas são, essas são as principais católicas da mesma parede, e dizer da que essas paredes foram pré-configuradas para serem utilizadas assim de forma direta dentro dentro do reto. E você não sabe o quanto isso facilita o nosso o nosso processo. É. lembra também assim que aqui mesmo dentro né, das propriedades do tipo da nossa parede, você tem estrutura. Dentro da estrutura da parede, você pode adicionar os acabamentos, você pode adicionar nas duas camadas tanto na interior quanto na exterior e dentro do núcleo, então, você vai perceber que temos aqui uma estrutura de alvenaria de 14 centímetros. Então, vamos dar ok. Já, você já pôde vislumbrar mais ou menos o que aqui é a parede. Vamos dar ok. Não fizemos nenhuma alteração na parede porque a parede está perfeita. Agora, podemos então uh, começar a construir cada parede. mas importa você sempre fazer um vislumbre aqui no nosso propriedade hum. da mesma parede. Você vai ter Linha de localização, você vai ter restrição base restrição base, né como já aparece aqui na imagem, ele já nos ilustra É, na essência, do nível para baixo ou para cima Você pode colocar aqui uma restrição E depois nos dá o deslocamento base Se você colocar 2, ou vamos supor que você vai colocar 10 de distância Então vai ter uma distância de 10 centímetros Se você colocar uh, menos, então vai passar a linha do nível para baixo e, posteriormente, você tem a restrição superior. Você já, tem, já pode perceber que aqui há uma altura deslocada. Há uma altura deslocada. Não tem nenhuma restrição superior Mas tem uma altura deslocada Se nós construímos aqui uma parede Você vai perceber que a parede só vai ter uma altura de 70 centímetros Vamos aqui nos 3D Beleza, aqui tá a parede só tem quanto? Só tem uma altura de 70 centímetros Por causa dessa dessa altura deslocada do nosso, da nossa parede Da nossa família de parede Se você aumentar a partir daqui dessa centímetro Você vai perceber que a nossa parede subiu para 2 metros e... 50. Portanto, mas não é isso que nós queremos, vamos apagar essa parede e então vamos melhorar a nossa restrição de base, voltamos a acionar a parede e voltamos a voltar aqui, vamos tirar é não conectado, vamos desconectar a cobertura do nosso, do, do, do nosso projeto, neste caso também é um nível de cobertura, aqui está, e quando nós desenharmos o nosso projeto, Vamos aqui fazer umas paredes, muito bom, aqui está outra parede, muito bom, fechamos aqui, fechamos aqui, depois construímos essa de meio, entre o quarto e o bruxa trincamos aqui, trancamos aqui, e depois vamos uh, puxar esta parede para frente, beleza? E aqui agora nós temos as nossas paredes construídas. Portanto, depois dessa construção de paredes, podemos dar uma olhadinha e conseguem vislumbrar agora as paredes tocando no nível do quadro da cobertura. Portanto, vamos aqui <SILENCIO> vamos aqui ocultar esses níveis utilizando o botão direito do mouse e clicando em ocultar categorias e desaparecem os nossos níveis. Queridos, por agora ficamos, para que a aula não seja muito longa, especialmente também, estamos a falar de uma série de vídeos, vamos postar quantos vídeos foram necessários até concluirmos, essencialmente, com todo o pensamento de construção dentro do efeito. Não se esqueça de deixar o teu like, não se esqueça de deixar o -te teu comentário do que você achou de todo esse processo, especialmente da nossa didática. Nosso objetivo por é ser absorver o máximo possível de conhecimento nesta série de aulas. Compartilhe os vídeos para permitir que mais gente possa usufruir deste conhecimento. Assim, não é inscrito, inscreva-se no canal para que você receba notificações de vídeos posteriores desta série. Até lá, aquele abraço grande. Nos vemos no próximo vídeo.